Quem esperava ver Lewis Hamilton como o mais rápido da classificação viu o Valtteri Bottas brilhar quase no crepúsculo de Monza nesta sexta-feira. O finlandês virou 1,19555 na última tentativa de volta rápida, superou o companheiro de equipe por 96 milésimos e garantiu o direito de largar na frente na corrida sprint da Fórmula 1 na Itália. O feito não vale ao piloto a conquista da pole para efeitos de estatística. Max Verstappen, por sua vez, vai largar em terceiro, lado a lado com o Lando Norris de uma McLaren que foi muito bem neste fim de tarde no norte da Itália. Daniel Ricciardo vai abrir a terceira fila do grid neste sábado e partirá ao lado da AlphaTauri de Pierre Gasly. Carlos Sainz foi o melhor dentre os pilotos da Ferrari e obteve o sétimo lugar no grid da corrida sprint, dividindo assim a quarta fila com o companheiro Charles Leclerc. Sérgio Pérez obteve apenas o nono lugar na sessão, enquanto Antonio Giovinazzi foi novamente bem com a Alfa Romeo e completou o top 10. Mas vamos destrinchar como foi esse treino de classificação. Como parte do regulamento para o fim de semana marcado pela corrida sprint, os pilotos tiveram como escolha a principal os pneus macios, os vermelhos, para os três segmentos da sessão desta tarde. A equipe da casa abriu a tabela de tempos com Carlos Sainz na frente. O espanhol virou 1.22.495, mas a marca logo foi quebrada por Max Verstappen, que virou 1.22.108. Só que o holandês foi superado pela McLaren de Lando Norris, que fez um 21681, deixou Max para trás por 427 milésimos e tomou a dianteira do Q1. Dentre os pilotos da Mercedes, Valtteri Bottas virou um 2804, mas o tempo foi facilmente batido por Lewis Hamilton, que registrou um 2543 para fazer uma dobradinha provisória na frente. A Mercedes sobrava, enquanto Verstappen reclamava do tráfego intenso à sua frente. O holandês era um dos pilotos que xingava muito no rádio diante da enorme quantidade de carros que andavam próximos uns dos outros. Outro que bradou foi Gasly, enquanto Charles Leclerc disparou. É uma bagunça! O Monegasco quase foi acertado também por Nikita Mazepin na saída do lane e disparou contra a Haas, que liberou o Russo quase em cima da Ferrari 16. Como o deixaram sair, quando conseguiu ter um pouco de pista limpa à frente, Verstappen virou o um terceiro melhor tempo do Q1, seguido por Sainz e Leclerc, enquanto Ricardo aparecia em sexto. Com a proximidade do fim do Q1, vários pilotos deixaram novamente os boxes para a última tentativa de volta rápida e novamente muito próximos uns dos outros, o que criava um enorme risco de acidente. Tudo porque cada competidor buscava o vácuo para garantir o tempo suficiente para avançar ao Q2. E o Tsunoda teve sua volta rápida deletada por exceder os limites da pista na curva 11, e foi eliminado ao lado de Nicolas Latifi, Nick Schumacher, Robert Kubica e Nikita Mazepin. O tempo deletado do piloto japonês salvou George Russell da eliminação. O britânico, futuro piloto da Mercedes, passou para a segunda fase da sessão. Quem se salvou também foi um coelho, que cruzou a pista à altura da curva de Leisman e escapou do que poderia ter sido um trágico atropelamento. Os primeiros tempos na segunda parte da sessão foram feitos pelos carros da Red Bull. Verstappen superou Pérez ao cravar 1.2710, um mas logo a ordem mudou quando Bottas assumiu a ponta, que logo foi conquistada por Hamilton, com 1.19936. Um a McLaren aparecia novamente muito bem e colocava Norris e Ricardo em terceiro e quarto, respectivamente, enquanto Gasly era o quinto com a AlphaTauri à frente de Verstappen e de Giovinazzi. No meio da classificação, a Mercedes anunciou a troca de todos os componentes da unidade motriz do carro de Bottas, que vai usar o quarto motor na temporada, o que acarreta a punição com a perda de posições no grid. Desta forma, o finlandês já tinha a ciência que vai largar no fim da fila na corrida principal no domingo. Os pilotos saíram do pitlane novamente muito próximos para os minutos finais do Q2. É inacreditável o que está acontecendo aqui, disparou Verstappen depois de conseguir se desvencilhar dos carros e acelerar. No meio daquela balbúrdia, a Aston Martin soltou o carro de Sebastian Vettel muito em cima da Mercedes de Hamilton e, por muito pouco, não houve um acidente no pitlane. Alpine e Aston Martin amargaram a eliminação com seus dois carros. Caíram Vettel, Lance Strow, Fernando Alonso e Esteban Ocon, além de George Russell. No Q3, o primeiro a completar sua volta foi Bottas. Que cometeu um erro no segundo setor e chegou a colocar a roda traseira esquerda na terra. O finlandês virou 12388. Hamilton foi melhor que o companheiro de equipe e o superou por 439 milésimos para registrar 1,19,949. Em seguida, porém, Verstappen deixou claro que não venderia barato a primeira posição do grid da corrida sprint para o rival. O líder do campeonato virou o tempo apenas 17 milésimos mais lento que Lewis e subiu para segundo, e sem vácuo. A McLaren novamente apareceu muito bem, com Norris em terceiro e Ricciardo em quarto, enquanto Bottas era apenas o quinto. Confiante em quebrar o favoritismo de Hamilton, a Red Bull levou a pista Pérez pouco à frente de Verstappen para buscar o vácuo na tentativa final de volta rápida. Só que Max não conseguiu melhorar na sequência de sua volta e ficou com o mesmo tempo. Quem voou na tentativa de volta rápida foi Bottas, que superou Hamilton por 96 milésimos. O heptacampeão não conseguiu melhorar o tempo e foi superado pelo companheiro de equipe, que vai largar na frente na corrida sprint do sábado em Monza. A Fórmula 1 volta a acelerar neste sábado a partir das 7 horas, horário de Brasília, com o treino livre 2. Já a corrida sprint ou corrida de classificação está marcada para 11 horas. O Grande Prêmio acompanha tudo ao vivo e em tempo real. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal. Clique no sininho para ativar as notificações e dê um like neste vídeo. E deixe nos comentários o que você espera da corrida sprint do GP da Itália. Até mais!